Muitos iniciantes ou todos os iniciantes quando começam no Facebook Ads tem uma grande dificuldade, uma total dificuldade de verdade em adicionar a forma de pagamento no Facebook. E eles não têm muitas das vezes, não tem um cartão de crédito para adicionar e de fato sim, é possível você adicionar como forma de pagamento ou boleto para você anunciar nas suas campanhas de anúncios. Mas fica comigo, assista esse vídeo aqui até o final porque eu vou explicar para vocês os pós e os contras e também alguns detalhes que vai ser muito importantes para você comparar e assim adaptar. Para seu negócio, para suas campanhas de anúncios, tá bom? Mas desde já é possível sim ter essa opção que eu vou te ensinar para vocês aqui. Vou explicar para vocês com mais clareza o passo a passo nesse vídeo. pessoal tudo bom com vocês Miguel Alves aqui seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital para quem me acompanha que me segue aqui no canal já sabe que eu tô com tráfico pago sou gestor de tráfico com muito orgulho tá eu tô aqui para compartilhar com vocês conhecimento e experiência a qual eu sempre obtenho a qual eu sempre obtenho um campo de batalha para te agregar e facilitar mais a tua vida aqui no YouTube então fica comigo assistir esses vídeos meu até o final que vai ser muito importante eu tô muito feliz demais porque vocês estão assistindo meus vídeos vocês estão co compartilhando cara isso para mim é muito gratificante poder transformar bilhões de vidas Tá na internet e mostrar para vocês e ensinar como é possível você adicionar com opção, como adicionar e como forma de pagamento opção de boleto no Facebook, no gerenciador de negócios de fato. Então fica comigo, assista esse conteúdo aqui até o final porque vai ser de extrema importância. Porque vou revelar para vocês aqui os pós e os contras que vai ser muito importante. Você vai adaptar e vai ver qual que vai ser melhor para as suas campanhas de anúncios. Não tem muita enrolação. Bora pro nosso conteúdo. Como adicionar e injetar a opção boleto dentro do Facebook Ads. Já que muitas pessoas não têm de fato ali o cartão de crédito, não tem um pixel específico, mas querem testar. estão começando agora não tem confiabilidade, é, não tem um certo conhecimento nenhum processo. Então nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que é possível você também fazer um, para fazer seus testes, para tá? você que tem um negócio local, você que quer rodar campanha de anúncios para afiliados. Então esse vídeo eu vou te Revelar alguns pontos positivos e também negativos que vai te ajudar bastante os então, processos campanhas de anúncios aqui no Facebook. Para minha tela, aqui que eu vou te mostrar para vocês, tá? Então, é se você não está encontrando a opção de forma de pagamento, de adicionar a forma de pagamento, então tá aqui ó, vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima, beleza? E logo mais aqui você vai selecionar aqui ó, a opção aqui de cobrança, tá? Aqui, mas em seguida, aqui ó, temos aqui a opção aqui de configuração de pagamento, tá? Isso aqui é muito importante, então você pode descartar todos os pontos aqui, tá? Você presta sua atenção, ok? Você vai clicar aqui ó. Vai só clicar aqui agora, tá? Em configuração de pagamento, clica forma automatizada. Vai cair aqui nessa outra tela, ok? Em um, alguns gerenciadores, vai aparecer para você que esse comando aqui, ó, de adicionar informações da empresa. Então, isso aqui é muito importante. Esse caso que apareça para você, preencha esse formuláriozinho aqui, ó. Vou clicar aqui, certo? Eu colocar aqui Brasil. Você vai preencher aqui, tá? Com, uma, com a moeda que é real brasileiro tá bom, fuso horário São Paulo, ok? Você vai colocar aqui o endereço da empresa o okay? que coloca isso aqui porque isso aqui é muito importante vai trazer mais confiança Coloque a cidade o estado o código postal tal o cpf caso que você tenha Cnpj, coloca se não tiver coloca o cpf beleza então, você marca aqui ó tá opção sim e salvar certo salvar aqui ó vai estar tá tudo certo beleza salvou você vai vir aqui embaixo aqui ó adicionar forma de pagamento tá Você vai colocar aqui clica e logo aqui mais embaixo temos aqui algumas opções. Temos aqui cinco opções aqui específicas, tá bom? Que é o cartão de crédito ou débito, o PemPal, o boleto bancário, o PIX Mercado Pago. Então, nós, nosso foco principal aqui do vídeo é o boleto bancário, beleza? Então você consegue sim estar tá colocando, tá? Muito importante você também tá testando isso aqui de acordo com a tua estratégia do processo de negócio, de campanhas, de anúncios. Então eu vou clicar aqui, ó. Clica em boleto bancário. Clica. Ok? Você vai clicar em avançar. Neste ponto de informações da empresa, ele vai pedir para você colocar aqui ó, o seu CNPJ ou CPF. Tá só para testar, eu vou colocar aqui, ó, vou pegar aqui, aqui, ó, gerador de CPF. Dá um enter. Esse site aqui, ó, gerador de CPF. Vou clicar aqui ó, em gerar CPF. Vou copiar aqui esse CPF aqui, ó, copiar. Vou levar aqui no gerenciador. Vou clicar aqui dentro. Ok, beleza. Deu certo, certo? Então, você vai colocar aqui agora o nome da empresa. Você vai colocar aqui, ó. Vou colocar CDZ, por exemplo, aqui, certo? O endereço da empresa, certo? Você vai colocar aqui, ó. Pronto, coloquei aqui um endereço aqui específico, tá? Vou colocar aqui também, aqui, ó. É... Um domínio você vai preencher aqui esses dados aqui tá coloca aqui o estado ó. beleza colocando aqui só bem bem mesmo é essa para dar como exemplo beleza e beleza preenchei com as informações necessárias aqui da empresa tá eu vou clicar agora em salvar E perfeito, tá? Tem um valor que você pode aqui eu colocar aqui um valor, tá? Você pode colocar aqui. Ah, eu tenho 500 reais para investir, 15 reais, mil reais, dois mil reais. Então que você vai definir especificamente o okay, que o valor específico, certo? Aí ah, eu, mas eu quero só testar, vou colocar aqui só 100 reais para mim ver como, como é que funciona. Ah, mas eu só tenho 100 reais. Vou colocar aqui só para mim ver como é que funciona para mim ver se vai realmente vai gerar alguma coisa e etc. Então você pode definir que sem reais, ok? Ah, eu quero colocar é 2015 para colocar qualquer valor né estipulado por você aqui especificamente sem nenhum problema eu tá, vou colocar aqui como exemplo mesmo que é sem reais tá sem reais Clica em, em avançar olha só foi gerado o um boleto tá que o detalhe do boleto então tá aqui porque é do boleto o valor aqui estipulado aqui de 100 reais, ok. Bem tranquilo, você pode estar tá baixando esse boleto e tá feito um pagamento, ok. Você pode definir que os bancos, inclusive, até aqui o banco também do Brasil tem o caixa, tá? Tem o Bradesco tem o Taú, ok. Santander, você pode tá, estar eh, definindo aqui um destes bancos aqui, ou, ou você pode copiar simplesmente aqui o, o código, tá? Vendo? Copiar o código, você pode salvar um bloquinho de notas. Você colocar aqui no bloco de notas, deixa aqui já salvo aqui para você tá indo é, até a agência. Você tá indo até o caixa, você tá pagando, não né? está indo até o caixa, até a agência específica. Tá bom, é, tá efetuando ou o depósito é de 100 reais para você rodar suas campanhas de anúncio, ok? Ou melhor, você pode fazer o seguinte: você pode vir aqui, ó, e clicar em baixar, ok? Se você, você agora vai baixar agora o boleto, tá? Em PDF, vou abrir aqui o arquivo, ó, ok? tá aqui o boleto aqui já é impresso, ok? Ó, tudo bonitinho aqui. Certo, você pode estar tá pagando aqui, ó. tudo certinho, vem, ok, seguro mesmo, certo, e você vai injetar esse dinheiro aqui dentro, ok, sem nenhum problema. Eu já fiz esse teste, eu já rodei também, para mim poder mostrar para vocês aqui que é possível você cons conseguir também, para mostrar para você que é possível de fato você também aplicar também, isso aqui funciona, demais, beleza? Tem uns porém os contras que você tem que tomar cuidado, ok? Você anunciar, você não anunciar com nicho black que são nichos ali altamente proibidos pelo Facebook. É então, se você anunciar ali o right mesmo, normalmente tá tranquilo, cara. É, é você não vai levar bloqueio à toa, tá? Pode ter certeza disso, beleza? Então é se você anuncia com o cartão de crédito ele tem um ponto mais seguro né porque se você leva algum bloqueio ali específico você não tem né, nenhum risco nenhum você não vai perder o seu dinheiro tá mas quando você anuncia através do um boleto tem esse lado negativo ok quando você cria esse boleto faz esse processo que nós criamos já que agora é esse boleto tá se você colocar ali mil reais dois mil reais coloca valores altos tá se você tomar um bloqueio é, você também consegue de fato ok então contato com o suporte do Facebook e aí ele está reconhecendo ok então guarde é, como dica e como dica guarde o okay? que o comprovante de pagamento do boleto porque eu Facebook que ele vai analisar cuidadosamente ok e vai ver que você pagou certinho você gerou um boleto tá e você efetuou o pagamento nas campanhas de anúncio tudo certinho então ele vai liberar para você vai te devolver o dinheiro de volta ok então aqui é como uma regra de segurança tá para você mesmo mas nada te pede de você testar de você aplicar isso aqui exatamente tá, tá aqui o boleto que gerado bonitinho para você rodar nas suas campanhas de anúncios Tranquilo, então tá aqui. Você pode definir os bancos, tá? Sem nenhum problema nenhum. Você pode estar trabalhando sim, de fato, ok? E assim você ter êxito nas suas campanhas de anúncios. Beleza, então foi um vídeo bem intuitivo, bem rápido para você também tá tendo essa informação em primeira mão, ok? Que de fato isso é um mito, um tá? Que as pessoas informam que a ah, não anuncie são opção boleto, porque se você tomar um bloqueio você vai perder isso e etc, etc etc não eu tenho contas de anúncio tá tem campanha que está rodando justo para testes com o boleto está sendo muito bom você pode sim aplicar esse mesmo processo que eu tô passando para vocês aqui no canal ok? Para você também voltar depois desse vídeo aqui e me falar exatamente como está sendo tão bom você também está anunciando também através do boleto tá e as pessoas mal da bastante aqui no youtube Beleza? Então eu vou contra a maré, tô aqui para compartilhar com vocês a experiência qual eu vivo em campo de batalha, para te ajudar mais ainda com meus conteúdos, meus conhecimentos e experiências que eu tenho de 4 anos na internet. Beleza? Galera, então um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.